Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma plataforma que muita gente tá ganhando muita grana aí apenas assistindo vídeos, beleza? Então você assiste vídeo no YouTube, assiste vídeo no Instagram, TikTok, Facebook e vai tá ganhando com isso. Eu vou mostrar pra vocês prova que eu tô conseguindo sacar e vamos lá. Bom, primeiro de tudo você precisa fazer o registro, né? Criar sua conta na plataforma, vou deixar pra vocês o link na descrição no comentário fixado. Tem tanto o aplicativo quanto o site, tá? E aqui você coloca o seu nome, senha, também coloca uma senha pra você sacar depois, você também coloca... Coloca o código de convite, que é o meu código, que tá na tela pra vocês verem. Também vou deixar na descrição. Aí você confirma o seu WhatsApp e o e-mail, beleza? E pronto, cria conta. Conta criada, vamos pro primeiro passo aqui, que é muito importante pra vocês. Porque além de você estar tá ganhando assistindo aí, né? Além de você ganhar dinheiro assistindo vídeos, também dá pra você ganhar indicando amigos. Então você clica aqui em cima no seu perfil. Olha só, vocês já estão vendo que eu tô com 136 dólares aqui, beleza, galera? E cara, você vai vir aqui em Minha Equipe, beleza? Minha Equipe. E aqui vocês vão estar tá vendo quantas pessoas eu já indiquei olha só quantas pessoas, 275 pessoas no nível 1, 136 no nível 2 e 199 no nível 3. Então, para isso, você vem aqui ó, em convidar um amigo, beleza? E aqui você compartilha o seu link, tá bom? E você vai ter o seu código de convite também para você compartilhar, e aqui mostra as comissões, né? 9% do nível 1, 6% do nível 2, 3% do nível 3. Então, galera, isso é muito legal, porque você não precisa investir na plataforma, mas se um amigo seu tá investindo na plataforma para poder ganhar mais, né? Você investe para ganhar mais. Inclusive, tem mais link aí nos cards para você entender certinho, mas enfim... Então você não investe nada, mas seu amigo investe e aí você pode ganhar em cima do seu amigo. Isso é bem bacana, galera. Então compartilha para geral. Inclusive eu vou deixar para vocês aí embaixo também, na descrição, um Telegram que a gente tem, que a gente se ajuda compartilhando o link. Você pode indicar pessoas nesse Telegram. É O Telegram é só desse aplicativo que eu fiz aqui só pra gente focar nisso. Então entra lá, tá na descrição, no comentário fixado. Compartilha o link. Convida aí umas 10 pessoas para entrar no aplicativo que já começa a ganhar bastante. Então como vocês estão vendo aqui, né, no meu só de estar tá convidando, olha só quantas pessoas eu já tenho. Muita gente, né, 270 é nível 1, 136 nível 2 olha só quanta gente, e 139 aqui, olha só, no nível 3 bem bacana, fechou? E beleza agora como funciona o aplicativo de vez tá? Primeiramente você clica aqui nesse botão reivindicação de um clique, você clica aqui pronto, vai desbloquear suas tarefas e você pode ver aqui que você tem alguns vídeos para assistir todo dia, eu sou VIP 1 aqui na plataforma, tá? Então basicamente cada vídeo eu ganho 62 centavos de dólar se você começar VIP 0, é 25 centavos de dólar que você ganha por dia eu investi aqui, aí eu virei VIP 1 ganha 62 por dia. Então eu só clico aqui, ó, pá, vai recarregar aqui o Instagram, entendeu? E pronto, ó, aparece a tarefa foi concluída, concluído. Tá vendo? E aí eu vou pro próximo, ó, clica aqui, por exemplo, no Facebook. Pá, aparece aqui, ó tarefa foi concluída? Concluída. E vai indo, cara. Vamos fazer uma do YouTube aqui também, ó, pá. Aparece aqui o vídeo, você assiste até o final. Tarefa concluída? Concluída, tá bom? E a mesma coisa também no TikTok. Você pode estar assistindo o vídeo no TikTok aqui. E mais uma tarefa concluída. E eu vou fazer isso aqui com todas e já volto, beleza? E beleza, galera. Aí, basicamente, aqui vocês podem ver que eu já tô com 141 dólares aqui. Só hoje foi 5 dólares. E aí, basicamente, pra você sacar, cara, tem uma coroinha aqui, você precisa ser VIP 1, tá bom? Então, pra você sacar, você precisaria investir aqui uns 100 dólares na plataforma. Mas o que que eu indico vocês a fazer então, galera? Basicamente basicamente, primeiro você junta aqui tá bom? De graça, então junta aqui primeiro uns 100 dólares, igual eu fiz aqui, em alguns dias apenas você consegue, se você indicar bastante amigo, mais rápido ainda pra você conseguir e aí você vai vir aqui e com o próprio valor que você arrecadou, você evolui aqui pro VIP, tá? Por exemplo, VIP 2, 300 dólares, então se eu quiser juntar aqui 300 dólares eu viro VIP 2, aí eu consigo assistir mais vídeos, tipo, consigo assistir 16 vídeos por dia e ganho tipo 1,50 por cada vídeo, então quanto mais você vai gerando, você pode reinvestir na plataforma e vai ganhando mais, beleza? E, bom, basicamente, vamos vir aqui em registro de retirada pra vocês verem aqui, ó. Eu vou vir aqui em concluído. Vocês já podem ver que eu já saquei 128 dólares uma vez e 104 dólares na outra aqui. Então, galera, a plataforma me pagou bonitinho porque eu sou VIP aqui, beleza? Então já recuperei o que eu coloquei e agora eu só tô ganhando e vou fazer mais um saque aqui pra vocês verem, beleza? Mas deixando bem claro, galera, que esse vídeo não é uma dica de investimento porque o seu dinheiro, você que decide aí o que você faz, tá bom? Então dá pra você ganhar de graça aqui, mas pra sacar, vocês entenderam como funciona, né? Então, assim, mano, a plataforma me pagou tudo bonitinho, mas cara, não sei se vai continuar pagando amanhã ou não, então saiba bem disso, beleza? Sempre pode ter algum risco aí, né? Então basicamente, por enquanto tá funcionando, mas eu não sei, né, no momento que eu tô gravando tá funcionando, mas não sei até quando e pra você retirar aqui, é legal você ter uma conta na Binance, tá? Aí você pesquisa a moeda USDT, que seria dólar tá? Basicamente você vai vir aqui em depositar ó, em depositar você vai vir aqui e escolhe a rede, ó, você vai escolher a rede aqui, Tron, né, TRC20, beleza? TRX, você copia esse endereço aqui ó, aí você vem aqui em retirada, tá? Tá vendo? Você vai colar aqui o endereço, coloca aqui o valor, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui 141 dólares e 52 centavos e você vai colocar aqui a senha. Pronto, aqui tem uma taxinha só de 2 dólares, vou estar tá confirmando aqui, o mínimo de saque é 5 dólares e pronto tá sendo processado aqui, beleza galera? Então alguns minutinhos já vai cair na minha conta, tá? E aqui já tem as que eu tinha sacado 128, 104, agora mais um saque de 141. E aí galera, basicamente eu vou esperar, o boto na tela aí pra vocês ver o comprovante de pagamento, tá pagando bonitinho e é isso, tá galera? Então basicamente é esse o vídeo, eu tô trazendo bastante vídeo dessa plataforma forma pra vocês, porque realmente tá pagando, tem muita gente ganhando, eu tô ganhando, então eu vou trazer enquanto estiver pagando. Se eles parar de pagar, eu vou parar de trazer, tá galera? Então, eu, tô, eu faço isso, eu sou bem sincero com vocês, porque realmente eu mostro se tá funcionando. Se não tiver, vou parar de fazer vídeo. Então, por enquanto, tá da hora, tá valendo a pena pra mim, eu tô mostrando aqui pra vocês o que tá acontecendo comigo, né? Mas eu não sei o que vai acontecer no futuro. Beleza? Então, deixando bem claro isso, vou ficando por aqui. Valeu, Até mais, tropa! Tamo junto!